Eu sou Melissa Lorange e Não Tá Tudo Bem Comigo. Eu sei que o tema do vídeo de hoje já foi dito por vários outros youtubers, inclusive pela Jojo, Ela tem um vídeo e um livro, que se eu não me engano o título é Ninguém Tá Bem, ou Tá Todo Mundo Mal, ou alguma coisa assim. Mas, ultimamente, eu não tenho estado muito bem e tenho visto pessoas que também não estão muito bem. E a pergunta é, e aí? Tudo bem se tornou quase um fantasma na minha vida, porque ou eu viro para a pessoa e falo é tudo, ou eu respondo uma coisa tipo ah tá tudo indo, ou eu simplesmente abro a torneira da desgraça, começo não amigar minha vida tá uma merda, tá um caos, tá tudo dando errado, tá tudo se desfazendo, tá tudo ruindo, eu baixo respirando, tá tá começo um caos, uma coisa horrível. E a coitada da pessoa estava só sendo educada, ela não tinha realmente nenhum interesse em saber se está tudo bem com você ou não. E assim, eu tenho o hábito, eu já fiz inclusive um vídeo sobre isso, de falar a verdade. Então, para mim é muito esquisito evitar para a pessoa dizer que está tudo bem, quando claramente eu não estou bem. né? Ah, eu estou com uma crise de ansiedade já durando algum tempo, que tem se agravado ultimamente porque eu trabalho na educação, não é mesmo se você trabalha na educação em 2019. Você tem direito de não estar muito bem, de estar bem chateada. Então, outro dia, eu não estava me sentindo fisicamente bem. E resolvi postar no meu Facebook de boy, perguntando para as pessoas o que elas sentem de sintomas físicos em crise de ansiedade. E, assim, umas 30 pessoas responderam o um post. E aí eu comecei a ver que realmente, de verdade, não tá tudo bem. Praticamente ninguém. É meio um bosta-stê, sabe? Minha vida tá uma bosta, reconhece a vida tá uma bosta em você. Entendeu? A gente se reconhece que não tá bem, a gente pergunta se tá tudo bem. por educação, mas também numa esperança de que alguém responda. Sim, está tudo bem. E isso ficou muito claro, porque duas amigas minhas que não estão morando no Brasil, vieram visitar o Brasil ao mesmo tempo, meio que no mesmo período de tempo. E elas, as duas, me relataram como é esquisito perguntar para as pessoas se está tudo bem, sabendo que não está. E como elas não se sentem bem em é dizer que para elas está tudo bem, que elas não estão inseridas nesse contexto estranho, político, social, caótico, espiritualmente, kármico, em que nós estamos. Sobre isso, eu acho que se está tudo bem com você, se a sua vida está maneira, você não tem nenhum direito de se sentir culpado. Fica agradecido ou agradecida que está tudo bem com você. E aproveita que está tudo bem com você e que você tem energia para isso, que bom, está tudo bem com você, e tente auxiliar ou dar suporte para quem não está se sentindo muito bem. Porque o que está acontecendo é, não tem ninguém bem e está todo mundo tentando segurar a mão da outra pessoa que também não está bem. O que, que tem disso de resultado? Eu não sei. Eu prefiro que a gente tente se ajudar porque simplesmente se e cada um na sua bad vibe, eu acho que várias pessoas na bad vibe abraçadas é melhor do que várias pessoas sozinhas na bad vibe, mas é uma coisa muito particular. Não sou profissional da área de saúde mental, não sei se eu estou falando besteira ou não, mas eu me sinto mais feliz com outras pessoas, mesmo que elas também não estejam bem. Desde que a gente se ajude e não jogue a responsabilidade de uma sobre a outra de não estar bem, né? Porque se você não está bem, a outra pessoa também não está bem, não vai ter exatamente como resolver a vida um do outro, sabe? A gente vai ter mais que estar próximo, estar acompanhando. Mas resolver a vida das pessoas tão na merda, não dá. Então se você não está bem, entenda que você não vai conseguir resolver os problemas das outras pessoas que também não estão bem. O que é um caos, porque ninguém tá bem e a gente quer melhorar a vida dos outros e a nossa junta. Como é que faz? Não sei se eu soubesse escrever um best-seller de autoajuda, não estaria fazendo vídeos na internet, estaria rica dando palestras a 5, 10, 15 mil reais comprando no Triplex, no Guarujá. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que assumir para nós mesmos é tá tudo bem, não tá tudo bem. Meio que. Ninguém é obrigado a estar tá bem o tempo inteiro e ninguém é obrigado a fingir que está bem o tempo inteiro. Claro que a gente não vai fazer a vida das pessoas que estão à nossa volta sempre no um inferno, jogando toda a nossa tristeza para elas, porque elas, bom, como eu disse, também estão tristes, né? Tem que ver se a pessoa está receptiva naquele momento para ouvir você ou se você está receptivo para ouvir a outra pessoa. Mas assim, não tem como estar tá bem na situação onde nós estamos coletiva. Se você consegue... Separar o que acontece nas outras pessoas Do que acontece com você e você se sente bem Isso é um dom incrível Não quer dizer que você é insensível Mas normalmente quando tá todo mundo mal A gente também acaba entrando no mal estar coletivo né? Então ok Assumir que não está tudo bem E ok entender que Não dá para jogar esse peso em cima dos outros Nem para segurar o peso dos outros Porque não está tudo bem a segunda coisa importante é entender que não está tudo bem, mas pode ficar. E também pode piorar, mas vamos pensar que pode ficar. Que nós estamos num momento muito ruim. E que este momento pode durar muitos momentos, muitos anos, muitos meses, muitos dias, muitas semanas. Mas que, eventualmente, as coisas vão ficar melhores. Porque se a gente não pensar nisso, a gente surta assim, não está tudo bem. Pode piorar. Mas depois, provavelmente, as coisas vão ficar bem. Se a gente não se agarrar nisso, como pessoas de um toco de madeira no meio do naufrágio do Titanic, a gente afunda na bad para todo o sempre. E aí, gente, eles vencem. As pessoas que fazem com que a gente esteja no mal-estar coletivo, vencem a gente que nós desistimos. Então eu tô dizendo isso para mim mesma, porque mim mesma não tá muito querendo isso, não, mas mim mesma está o quê? Trabalhando, indo na terapia inclusive, mas trabalhando no processo de que tá mal, não tá bom, pode piorar, e é sempre importante também, que pode piorar, mas eventualmente a gente aprende a lidar com as situações, extravasa, resolve elas, vai para rua, atacar fogo nas coisas, enfim. Resolve elas e começa a se sentir melhor. E que nós vamos voltar a nos sentir melhor. Se não sozinhos, por esforço único, estando juntos uns dos outros. E eu queria finalizar esse vídeo dizendo que se você está tão mal, que você não está conseguindo receber a ajuda das pessoas à sua volta, que são próximas, são seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, seus amores, seus amantes... Vá procurar ajuda profissional. Não tem absolutamente nada de errado com isso. Existem, como eu já falei em alguns outros vídeos, e eu posso repetir nesse, alguns serviços públicos, universitários, ou para pessoas de baixa renda, que fazem acompanhamentos psicológicos, psiquiátricos das pessoas. Tá tudo bem procurar ajuda quando a gente não consegue lidar com tudo. Mal. Ao mesmo tempo... Tá? E se a gente não cuida da gente, não tem como cuidar do coletivo direito. Né? A gente vai cuidar de gente dá, porque né? também não dá para abandonar todo mundo. Mas enfim, é, eu estou me cuidando. E é uma coisa muito interessante, porque você vira, as pessoas perguntam, mas você tem que se cuidar. Eu estou me cuidando, mas não é automático. Né? Tipo, fui na terapia, estou no psiquiatra, estou tomando medicação, ótima. Não, não estou. Porque né, não é como se os problemas sumissem, eles só estão o quê? Sendo controlados, sendo trabalhados. Também não é um negócio instantâneo que você tipo, amanhã vai acordar maravilhosa porque você começou a sua terapia, tem um mês, então, nossa... Não é assim que as coisas funcionam também. Se você tem essa ideia, ela tá errônea. É um trabalho contínuo pra gente conseguir lidar com as pressões da sociedade que faz a gente de carne moída todos os dias, tá bom? Então, assim, procure ajuda. Não se desespere porque ela não resolve na hora, que realmente não dá. É um tratamento a longo prazo e tente, é muito difícil isso que eu vou dizer porque para mim é difícil, bem, tente ser a melhor pessoa possível para quem está à sua volta, sempre que der. Porque isso pode fazer o um diferencial, pode ser uma relação de espelho, onde você pode não estar muito bem, mas você veste a sua melhor armadura cintilante. Ajuda uma pessoa que talvez esteja pior do que você e isso retorna pra gente. Pode parecer um papo místico de coach de autoajuda, mas pra mim funciona bastante. Quando a gente não tá muito bem, mas consegue, de alguma forma, tirar energia do útero, da próstata, do, do cerebelo, pra ajudar quem tá pior do que a gente, há uma sensação de que pelo menos no mundo eu tô fazendo alguma diferença. Fazendo um vídeo que seja. Bom, era só isso que eu queria dizer. Proteja os seus, esteja com os seus e, principalmente, esteja bem com você mesmo. Eu vou sair por ali. E até o um próximo vídeo. Muito obrigada. No vídeo sobre o golpe, eu fiz uma piada, que na verdade não era uma piada, era bem sério, com... Telefones e atendimentos de emergência psicológica, de atendimento psicológico em todas as capitais. Eu vou pegar esse mesmo texto, esse mesmo TXT, vou colocar nos comentários deste vídeo. Ok? Não na descrição, mas nos comentários que, que ficar mais visível para as pessoas, tá bom? De qualquer forma, informe-se com os seus amigos, que todo mundo conhece pelo menos um psicólogo no mundo, entendeu? porque nós somos jovens, psicologia... É um negócio de jovem? Então procure seus amigos psicólogos da sua cidade e veja aonde você encontra um atendimento social ou um atendimento universitário gratuito. E vai se cuidar, meu amor. Porque se a gente não se cuida, como eu falei, o mal vence.